Tamo on? É verdade, né? Até, até então, enquanto era... Olha o bicho vindo, moleque. Olha o oh, bicho, bicho vindo, vindo moleque. <risos> Cara, eu tô com pouco recurso, né? Eu consigo fazer o quê? Duas balinhas aqui. Melhorar os negócios de questão de... Poder de fogo. Não posso melhorar nada. Posso melhorar a cadência. Ter carga, né? Mas... Sei se é muito essencial. Ainda não, hein? Alcance eu melhorei. Dano explosivo eu melhorei. Ó, o virote de choque. Pega mais inimigos, né? Pode ser que talvez, né? Seja útil aí. Cara, tinha uma sala de treino. Acho que era aqui, hein, mano. Não, não existe mais, velho. Meu gato também sumiu. Vocês viram? Vixe, velho. Que... <risos> que estranho, mano. <risos> não, vamos, vamos nessa, né, velho? Tava gordinho. Como é que você tá, meu querido? Vixe, mano. É, agora... É, é antes, antes já tava meio assustador, né? Agora começou umas velas, crânios, dos caralho. Vixe, mano. Onde é esse lugar? Não é? sei não, véi. sei não, hein, mano. Mas não tá, não tá muito legal não, véi. Agora ficou meio estranho, não ficou? O jogo tava meio... Vocês viram que eu tava muito suave no jogo, não tava? Tava meio suave, tava meio tipo, ah, tá bom, né? Eu sou um bundão do caralho, né? Então, tipo, vou rolar os corpos aqui. E aí eu tava só vamos jogando ele, ia pra cima e e pop, pop, pop, pop e foda-se. É, o varpão já tá cheio. Eu tava, eu tava suave, eu tava suave, né? Agora mudou a situação, eu acho. Ó, ah, um potway aqui, ó. Peguei 12, hein? Dá pra lançar umas munitions aqui. Hein? Tava, tava muito corajoso o jogo de terror, né? O jogo tinha que mudar o ambiente aqui pra mim. Né? Pra falar, é, só coragem. Coragem é o caralho. Ai, caralho. Você veio atrás de Eu não, eu vim atrás só da menina. Para hum? Tô aqui pra ajudá-lo. Tá. Que... Tá, beleza. Tá aqui pra me ajudar assim. Deixa eu ver se tá tudo carregado, né? Oh! Tô sem kit. O que foi isso? <risos> segue o caminho do sangue, não segue? Ah, eu vou seguir, mano. Armadilha! É, Ah, merda Ah, os cara Aparelhos de tortura oh. Isso aqui é quase medieval Coitado, cara Parece véio. que foram queimados vivos Ah, mais o E aqui Mais dois só? Caralho Começou bem depois Né? Ficou mal Pô, oh, eu acho que é reto, hein? Não tem mapa, né? Uma porta. Vou seguir por aqui, que eu tô achando que esse é o caminho secundário, né? O caminho que não tem nada, né? Que é o caminho que a gente quer pra pegar as coisas pra ir pro caminho que tem os negócios. Já ir bem equipado. Alô, E aí, aí? Ih, é um caixão. Aqui, ó, peguei, um, peguei uma vida, hein? Dá pra mim. Não dá, né? Subir também não dá. Salve, Razor! Aí, você viu? Você viu? Chegou, pô. Chegou no comecinho Acabei de entrar aqui, ainda tô explorando a primeira área, né? Tá zoando, velho. Ah, eu vi que você tava, tava curtindo o um gamezinho, né? Vixe. Fez até... Fez até vídeo aí. Ah, mano. Essa, essa água com sangue aqui. Se eu pisar aí, me queimar. Nossa, os cor esses corpos estão vindo lá de cima, hein? Não, não sei por quê, porque dá para ir pra lá hein? mas será que lá tem? Cacete, eu não sei para onde ir, velho. das piores partes do game. agora que começou a ficar macabro, né? antes antes estava, mas estava macabrinho, né? agora tá macabrão. cara, não tô sei se eu tô indo pro caminho certo, velho. Ah, é verdade, né? Tem que ver. Tem que ver se tá morto mesmo, né? Imagina se não tá? Porra, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Poxa, isso aqui não tava não, velho. errei. Errei, levei. Tava indo bem até errar, velho. Faltava dois hits. É, então, então, então. Só que tem mais, mais coisa aqui. Eu vim pra cá, ouvi um grito, né? E aí eu fui pra lá. Só que eu não terminei de explorar lá e também não explorei aqui. Eu não sei que caminho que eu vou. Porra, tem é um labirinto essa bosta. É um labirinto. E alguma coisa matou isso aqui. Ô, oh. oh, cacete, esse aqui tá com um olho. Ah, tava vivo, né? Me acertou, né, miserável? Ei! Hey! Ih, acabou, acabou, acabou. Eu tô, tô vacilando, não tô, não? Tô vacilante, Eu fui... Tra... trancado aqui? Não, tinha que ter metido uma arpada nele mesmo. Eu que tô moscando. Uma arponzada. Essa... Oh, essa porta tá trancada, né? Eu tô querendo ir pelo caminho errado pra pegar os itens. Tá ligado? É, eu tô... Tá dando pra perceber, hein? Estão aguentando uma ou duas porradas a mais aí. Ó, pra cá eu já vi que tem, mas ainda tem coisa lá pra trás. Não sei pra que caminho eu vou. Pelo amor de Deus, é. Ó, eu vim, eu vim pra cá achando que aqui não ia ter nada, né? Pô, Deus. Eu vou, eu vou ir pra cá, ver Se tiver, teve. Ih, aqui tá trancado. Ah não, tô moscando. Eu vou dar uma volta que eu vou vir pra cá. Ó. Ah, eu não queria vir pra cá, eu moscando, porque eu achei que ia ter mais coisa, mas eu tava, é, eu tinha que vir aqui. Aí depois eu vou lá naquela parte lá. Aquela parte lá é a continuação, tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Esse aqui foi é o que eu acabei de matar, né? Tô meio perdido. Não vou jogar sem mapa. Tá, tá. Agora eu tô, tô no caminho certo. Beleza, vem, vem, <risos> fica no não? Né, ai, a porta fechou, <risos> nervoso. Aí tá chegando um ponto que eu vou ter que usar o arpão mesmo, que eu tô ficando meio sem munição. Sem recurso pra criar munição, né? Gastei muito ali pra derrotar o outro boss. Você vê que nem garrafa eu tinha mais. Xiii, cabra isso aqui, velho. Matou o, este o Estefão? Matei, matei. Aqui, ó. Isso aqui que vai abrir. Não é? Não? Mais, mais ou menos. Se eu falar com toda certeza que entendi, eu vou estar mentindo, hein? Já foi carbonizado. Nossa, mas não dá pra enxergar, velho. a bala. Ó, oh, foi boa, foi boa, foi boa. Falarachas. Não, tem que zerar, né? Tem que... Então, vamos, estamos zerando, né? Zerante. Você tá bem? Pô, oh, eu vim da onde, hein? Eu vim daqui? É, eu acho que eu vim dali, hein? Ou oh, tem que pegar o arpão de novo pra recarregar ele. Que eu vou precisar. Eu tô bem também. Tô bem, E. Cara, tem. Tem muito que tá dentro. Eita! É pra quando, hein? É pra quando. Ô, ô Naths, muito obrigado pelos confetes aí. Valeu muito. Semana aí vamos tentar mandar todos, hein. Essa semana ou semana que vem. Já enviar todos aí que temos. Eu acho que isso aqui vai fazer abrir as celas, né? Mas pra isso eu tenho que, eu tenho que ter matado eles antes. Será que eu consigo matar daqui lá de fora? Dia 7? Manhã? Amanhã é dia 7? Depois de manhã? <risos> Não mata, né? Não acerta, não... A bala não, a bala não atravessa. Ou atravessa? Será que, ela... Será que ela atravessa? E se eu trocar isso aqui, ó? Tem um que tem a laser. Eu vou ter, eu vou ter 100% de certeza que ela vai atravessar, né? Porque não vai estar encostando o negócio. Bota... Bota a cabecinha um pouco mais pro lado aí, irmão. Não atravessa, né? Atravão... O... o arpão atravessa? Confiar, hein? Vou gastar tá minha arpada aqui. Atravessa mesmo. Mas não dá pra pegar de volta. Porcaria. Ó, esse aqui também tá vivo, hein? Vocês ouviram um. Filha da puta! Filha da puta! <risos> Imagina se eu coloco pra pegar o negócio tá no chão, o jogo buga e eu entro dentro da cela e fico preso dentro da cela. <risos> Mano. Hoje tem uns jogos que dá, dá uns dessa, velho. Na moral, tem. Acho que posso usar isso. Uh! Abriu todas as celas? Será que descobriu o que deve ser aberto? É, mano. Vou abrir, vou abrir tudo que tem aqui, velho. tá correndo pra direita. Eu tô aqui, velho. Será que ele vem? Não vem, né? Aquele tá vivo, mas tá meio dormindo. Oh, e saiu um daqui que tava morto. Eu tinha te matado, velho. Missãozinha... Oh, oh... Achava bem justo você poder pegar o arpão de volta, hein. Na moralzinha, minha faca tá forte, não tá não? Que Na moralzinha, minha faca tá forte. Não gostou de ser acordado, não? Foi pra pegar uma garrafa que eu vim aqui. Você não, não botou fé na faca quando, quando você viu ela não? Ah, eu, eu, eu gostei da opção de poder usar a faca, né? Queria ela mais forte. Ixi, mano. Ih, tem uma máscara de ferro. Então vamos resolver. Ih, caiu. Ah, caiu. Morreu. Não, mas aí foi muito fácil. Resi é... Pouca... Muita resistência no rosto. Ih, ninguém me pegou. Larga. Toma. Pistolada. Paquinha. Paquinha. Paquinha. É... Ixi, eu ainda tô sendo olhado. que é por ele? Bom, espero que seja, porque se não for a gente já sabe pelo que, que é, né? E aí quebra as pernas. Oh! Tô gastando minhas garrafas em você, velho um pisão. Mais um! Vocês também não acabam, não, hein? Agora eu corro. Faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha, faquinha. faquinha. <risos> Aê, ganhei pólvora. Dá pra fazer mais uma bala e meia. Esse que ele tá morto. de pistola. Ganhei quatro aí. Tinha. Eu lembro que tinha um cara. a bolsa de melhoras. Bolsa de melhoras, né? Boa. Eu lembro que tinha um cara rezando pra um, um santo ali, velho. Oh, Pô, eu acho que isso aqui é pra seguir o game, hein? Pego agora. Não sei render essa -se liberdade. Ah. Ah. ah, é isso. Então estamos na metade do game mais ou menos. É. Aí eu vou colocar isso aqui. Pra poder seguir lá pra frente, né? Faquinha! Faquinha! Faquinha! Faquinha! Faquinha! Ô oh, merda! Jarrada! Faquinha! Faquinha! Oh, me acertou! Faquinha! O que é isso aqui? Cubo de metal. Uma bala, né? Ó, oh, mas, ó. suficiente para mais outra bala. Cara, eu vou precisar usar uma vida aqui. Aqui, ó, oh, aqui, ó, oh, aqui, ó. Oh. aí uma chave. Tava precisando dessas chaves aqui. Oh, eu tô com três chaves de armário e não usei uma quando. Nossa, mas eu sou um verdadeiro animal, velho. Tô farmando chave. Ó, oh, meu pé! Larga meu pé! escurinho. Tem como pisar? Miserável. Não, eu não sabia. Na moralzinha, eu não sabia que eu tava com tanta chave, não. Eu tô falando aqui desde ontem. Ah, eu estou andando aqui. -na -na. Ixi, é mais um vivo aqui, velho. Ih, tá vivo não? Parece que tem uma bala à toa, então. Tô falando desde ontem. Ah... Não encontro mais as estátuas. Ah, Por que será? Porque eu encontro e não lembro de gastar os negócios. Olha só. Ô loba, valeu pelos confetes aí, valeu pela força aí, valeu pela magia aí. Tamo nós. Eita, eita! Força! Bora, Sebastian! Bora, Sebastian! Essa porra vai, vai fechar, velho. Vai fazer... Ó, tem duas entradas. Uma à esquerda e uma à direita. Ó, vai e volta. <risos> Ela tá fechada. Ih, olha lá. O lobo não tava subindo o canal. Olha o cara. E olha lá, velho. Você nunca viu nada do 1? Um? Mano, não vi nada do 1, um, velho. Comecei a jogar o 2 na, na. Na cara e na, na nubagem. Na nubagem. Nubagem. Ixi, esse cara aqui era, era... Era do governo lá... Do governo, né? Ih, lá, tem uma passagem aqui. Calma aí, calma aí que eu já volto. Ah, apertou errado. Pô, essa porta aqui tava aberta? Imagina eu olho pra trás tem alguém. Ó, oh, tem outra passagem aqui. Pô, oh, eu acho que vai ter algum bicho forte. Eu vou ter que ficar usando essas passagens pra me... me... Pra fugir dele, velho. Ou oh, tem duas portas fechadas aqui na esquerda, ou tem dois bichos fortes. É, tá trancado, tá trancado. E aí apareceu um... Um, um sinal ali. Vocês estão vendo? Oi? Alguém me me, Não. Ainda não era um Oi? Caralho. Alguém, me Alguém do outro mundo, ah, né? Do, do, do, do que tinha o Pescotapa lá? Levou pra ir? Me deixa sair. Ela? Me deixa, sair. Me deixa, sair. Me deixa sair. Entendeu? Caralho, aquela mulher pegou ela, meu Deus! Eu vou morrer aqui, foda, né, velho? Prendeu ela aí. O que eu fiz pra merecer isso? Nossa, que... Sacanagem, né, velho? Sacanagem é Real, o realzão, hein? Realzão, coitada. Agora tá sobrando bala de shotgun Com bala de shotgun em excesso Aê, bala de pistola Tá, então se eu precisar E eu conseguir voltar aqui Lembrar que tem hein? Não Partiu então, né Ixi. Você deve de fundo para encontrar o que procura. Apenas descendo você pode acender novamente. Caceta, hein, velho. O que tá acontecendo? Ah. Ih, não volta mesmo não. Até quebrou. Até quebrou e. Ah tá, não, ainda, ainda existe. Caralho, mano. Você perdeu tudo. Seu fracasso em recuperá-lo levou a inação, que levou ao desespero. Ah. E o desespero levou à autodestruição. Ó, tem o Gui lá no fundo, hein? Ele não corre. Alguma coisa E aí Eita porra, de novo Que isso Caralho, que brisa Você não acreditou em sua esposa Você se recusou a ver É tudo a culpa sua Você é um fracasso sua filha tá perdida, por sua causa. Cabo, você não conseguiu salvá-la. Você possui a chave para a seu Posso é a fechadura. Quem é você? O que quer comigo? Ah, então ele falar, pode falar, né? Mas quando eu falo, não responde, né, miserável? Bom, né? O caminho que tem é esse, então vamos seguir, né? <risos> A escuridão, né? Você não pode mudar seu passado, só pode aceitá-lo. É a filha Nós dele ele. não o evite. Essa é a Lele. Fogo, a parede literalmente de fogo, né? Caralho, que isso. Oh, oh, oh. calma aí Ai, não deu tempo de dar o tiro Queimou, tá me queimando Ai, tá me queimando, me prendeu Morri. Uh, morrer Ele me prendeu na parede Que bosta, velho no, no primeiro coice que ele deu Ele que me grudou ali, eu tentei correr Mas, tipo, na frente Não ia, tá ligado e pulado, não foi. Foi depois que eu dei um, a primeira bala. Ele foi, deu um passo pra trás e eu consegui correr. Caralho. quando descarreguei uma shotgun pra matar um desses, velho. E nem sei se morreu. Deixa eu já mudar o virote. É pro explosivo, né? Vocês são fortes, hein? Aí, agora acabou meus explosivos. Se brotar mais um, vou ter que usar outra coisa. Faltou o pachote. Eu... <risos> se você ver o tanto que eu upei ela. Eu não sei quantos tiros, quantos tiros desse aqui? uns quatro? Foi uns quatro, né? Na cabeça, é, então, faltou ser na cabeça. O oh, arpão normal, eu não usei normal, usei explosivo, né? O elétrico, oh, normal, normal. Pode ser uma boa opção aí agora. Son shot. Se tornou isso Ih, eles também não gostam do Stefano, não gostavam? cara conhecia ele. Acho que estavam usando o Stefano, mas o Stefano ganhou poder demais. Desce. Ah, interessante, hein? A gente já para pra próxima sala. Eu já tô vendo que tem coisa ali, né? Mas é, acho que é bom já usar esse espelho pra meter o pé daqui. Cara, o ambiente aqui ficou muito estranho, velho. Tem nem mais a máquina de café, né? Ó, oh, tô com quase 200. Criação... Vou criar. Explosivo, né? Criar também, velho. Explosivo. Explosivo vai fazer falta aí. Pô, mas tá caro esse aqui, não tá não, velho? Ó, oh, shotgun aqui, ó. Oh, poder de fogo, ó. Oh. Mas, peguei 15% a mais aqui, velho. É, eu não tenho, não tenho moeda aqui pra upar esse outros 5 aqui, né? Nem ele, nem esse aqui. Mas, ó, oh, tá, tá upadinho até. Se na cabeça matava, Acaba os 700? Ó, dá pra aumentar a distância, mas acho que a distância agora não é... Tá boa a distância já, né? Cara, eu não tem mais do que gastar, só em... Ó. Capacidade ma mais de ter mais duas balas aí, né? Nunca eu posso gastar. Seguro mais um pouco? Vou segurar mais um pouco, né? Pra aumentar o poder da shotgun. Parece que você precisa de uma ajuda, detetive Ah, ele tinha uma câmera no olho 12K Hum É isso aqui eu não pei, né? Que eu não pei, talvez ia ajudar 7K mais vida? Não, não. Recupera mais a saúde, né? Recupera mais. Oh, são duas coisas que eu podia ter upado aí, hein? Isso aqui fez falta na última. Isso aqui fez falta. Poder andar um pouquinho mais rápido. Usei o retículo. Também não tá. 12k. 8k. aqui também. Cara, eu acho que esse status quase morte aqui vai ser o esquema, hein? Ó, vem pra cá. aqui? Ou é aqui? Porra de habilidade que era aquela. Isso aqui é de... Isso aqui é em saúde? Não consigo acessar o um negócio, velho Aqui, ó É, acho que é esse aqui É esse aqui, desafio 2 esse desafio 2, né? Você tem que upar. Acho que esse é, esse é o melhor. É. Usa a cinga sozinho? Será que é melhor pegar ele agora? Não sei, velho. Eu, eu acho que eu vou nesse aqui. E depois a gente vem aqui, ó. Essa é a segunda chance. Onde essa porra aqui, ó? Aqui, ó. Segunda chance. Vai ser o próximo, então. A gente vem aqui e sobe aqui depois. 5K. Deixa eu ver se tem uma coisa pra pegar aqui. Tem... Mano, tenho três chaves, velho. Cheio. o que eu vou abrir? Vou abrir esse aqui, ó. Ó. Oh. 3K, 3K, 3K. 3K, hein? Tem mais um de 7K aí. Fala de pistola. Vou abrir esse aqui agora. Uh. Fala de shotgun. Agora eu gastei tudo. Ah, então, eu acho, acho que esse que eu peguei vai ser um pouco mais útil. Oh, mas na moral, eu sinto saudade do cafezinho lá, hein? <risos> o, cafe, o cafezinho lá ia, ia cair bem, hein? Ah, ainda mais aqui que volta. Cara, eu vou ter que usar. Pô, oh, eu acho que tem uma seringa aqui, não tem? Deixa eu usar uma seringa aqui. Usei. Acho que tem uma lá dentro. Vou pegar aquela que tá lá dentro. Slide? Não tem slide. O gato sumiu. Temos que parar de nos encontrar assim, ah, que... Você gosta de me ver? Aqui, ó. Uma seringa aqui, ó. Tem mais uma lá. Pronto, pronto, pronto. Né? <risos> uh, que é isso? Ervinha pra, pra cura, né? Uma escada que leva, não sei pra onde. Você viu, você viu, você viu? É os Jogas. É os Jogas. Mais alguma coisa aqui pra me pegar? É duas escadas, uma. Leva pra cada lado, os dois lados dão no mesmo lugar Ah, então tá suave, qualquer um que eu subir tá, tá sussa <risos> <risos> Olha lá o que eu encontrei <risos> Ué, não cai não? Roubar aquilo ali. Não cai? <risos> Ué. Olha ah, tá bem na mão dele. Será que ele vai baixar a mão? Pode ser, hein. Pode ser, pode ser. Não. Isso aqui é pra fazer outra coisa. Ih, agora é um puzzle. Sumir burrinho. Que azar. Porra, eu acho que é esse aqui, hein? Aí, aqui eu largo. Meio? Só, só um pouquinho. Ih, mexeu os outros. Cacete, hein? É, eu, eu acho que é esse aqui, hein? Eu acho que é assim o esquema. É volta aqui. Oh, acho que era o outro lado, hein? Aê! Não, não foi? E é o outro. Não, é o outro lado. É o outro lado, o outro lado mesmo. Tem que gerar esse aqui inteiro. Se liga. Mais um, mais um. Aqui, ó, assim. Sim. Ó, agora vai, agora vai. Não. Ó, ó, agora foi, agora foi, agora foi. E carai. <risos> Pera aí. Esse mexe os dois, né? E o outro? Será que mexe só um? Porque se é esse aqui mexer... Ih... e Ixi, aqui complicou, hein? <risos> Caralho. Ó, esse aqui tá certo. Né? Aí como esse aqui só mexe... Aqui. Aquele... Não, acho que é o contrário, né? Mais um, mais um, mais um. Aí garaio. Você não acreditou? Aqui ah, habilidade, pô. É que eu era me burrinho só pra enganar vocês. Cara, isso aqui ainda tá me incomodando, velho. Vou dar outra bala no negócio. Filha da puta, tava. tava... Olha só, mano. A bala deve ter ficado um pouquinho do lado. Aí, ó. Aí, ó, ai Vai, caralho! Sabia, sabia, mano. Vocês pegaram esse aqui também? Não sei, né, véio. De primeira, de primeira, de primeira. Eu tô coçando. Não sei. E agora, hein? E sir. Não pegou? Não, eu olhei pra trás e fico olhando, procurando essas bosta, né? Vixe, velho. apareceu ali. Tava lá. Estranhei. Não, tua mão não tinha. Se tivesse te dado um tiro também, só pra testar. Sebastian Castellanos, você finalmente chegou. Estive Essa voz é conhecida, hein? Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodore. Quem já viu o Grisão também? Espero que é você Weber. chame assim também. Amigo. Chefe dos Existentes. Foi você que dublou. <risos> Outro maluco com o complexo de Deus, não é? Eu já matei um de vocês hoje. É claro que sim. É assim que lida com todos os desafios na sua vida por meio de força bruta e intimidação. E veja para onde isso te levou. Para um inferno que você mesmo criou. Abaixe sua arma. Use sua mente em vez de punhos dessa vez. Temos o mesmo objetivo, Sebastião. Podemos nos ajudar. Junte-se a mim. Você encontrará sua filha novamente. E eu terei o poder do núcleo. Eu já sei quem é que tá com a Lily. Sim. E Myra não abrirá a mão dela tão facilmente. O quê? Onde elas estão? Eu queria poder te dizer. Mas você não está pronto. Você deve se misturar com meu rebanho. Antes de eu compartilhar essa informação... Eu mandei você me dizer onde ela está! Aceite meu convite. Posso te levar para longe da sua escuridão Eu posso te levar até Lily É confiar? Não sigo ninguém Não vai Que seja Você tem tanta dor Os acontecimentos do passado assombram o tempo todo Te mostrei o um caminho aqui você deve entender que estou aqui para ajudar Volte por vontade própria Então poderemos assumir nossos papéis naturais Não como adversários, mas aliados Por que quer ser aliado do Sebastian? Adeus por enquanto, Sebastião bicho Me Vai lá, vai lá, vai lá, Razer. Achei <risos> ele bonitinho. <risos> uh, espera. Olha quem finalmente acordou. Já era a hora. Oh, não entendi não, hein, Razer. Uma ajudinha seria útil Corredor aqui. De quatro. Você sabe usar uma arma, não sabe? E aí, onde tá? Fique com esse lado. Atire até eles morrerem ou ficarmos sem munição. Que porra está acontecendo aqui? Podemos conversar depois. Consente-se em ficar rico. Agora tem uma ajuda? Poderia me dar uma mão aqui? E a mina morre. Vezes demais para contar Amina morre, velho Eles estão Beleza, mas vou ter respostas Quando tudo isso acabar <risos> Tem mais coisa na casa? Tem vida Tem vida já. jarro Faquinha, faquinha, faquinha. Oh, vou ter que sacar da shotgun de novo, velho. Precisa mais do que isso para me deter. Oh, vou ter que cuidar da vida dela também, né? Posso ter ficar deixando ela se machucar. Verifique os fundos. Tem mais a caminho. Caralho, entraram, velho. Eu sei que vai menos munição. Caralho. Tem bastante munição aí! essa mina vai morrer, velho. E se eu der um tiro nela sem querer? Mata, será? E me pegou. Facas Pô, esse cara ainda tá aqui, velho. Ela nem tá ligando pra ele, né? Merda, estão em todo lugar! Não deixem de atacarem em grupo! Caramba, hein, mano! Você não foi tão ruim. Ela vai morrer, mano Acho que o objetivo é Não deixar ela morrer, tá ligado? aí ah, é, acabou meu, meu coisinha Ixi, já... Ela vai morrer Eu tenho que curar ela Ai, ai, é, ai é. Vou é morrer aqui nessa brincadeira, velho Morri Uh, matou Oi, oh, essa parte aqui é mó fácil, mano. Tinha munição pra caramba, velho. Eu que tava, eu tava. Não querendo sair atirando que nem bobo. Corredores que se arrastam e tem três cabeças, os bocudos, mano. Aquele, aquele que, que, que fica gritando, que chora lá. Atire até eles morrerem ou ficarmos sem munição. O que porra que tá acontecendo aqui? Podemos conversar depois. Concentre-se em ficar vivo. Precisa mais do que isso para me deter. O oh, cacete. Fale tudo caminho da puta sem ovo. Parece que já fez isso antes. Vezes demais pra contar. Pega suprimentos enquanto pode. Eles estão chegando. Melhor. Oh, era a vida, né? Quando tudo isso acabar. Mais munição. Aqui vai ter uma vida também. Eu voltar para ajudar ela. Ela mandinha. o oh, entrou, entrou muito aqui, velho. Caramba, calma aí, gente. Ajuda, porra. Levanta aí. E é chupa, Quando ele, puta ele puta começa pior. a cair? não, otário. Tô... Verifique os fundos. Tem mais a caminho. E er... lagou. o que ela disse. <risos> Quebra aí, quebra aí, quebra aí, que eu vou dar uma bala. Ih, já entrou. Pô, oh, mas a sua arma também é uma bosta, né, velho? Não pô ela, não? Merda! Essas coisas não de aparecer! Precisa mais do que isso pra me deter. Cara, é... Ixi, tá vivo ainda? Mira na cabeça, vai menos munição. Merda, estão em todo lugar. Não deixem de atacarem em grupo. Oh, meu Deus. Se ela vai olhar um lado, eu vou olhar o outro. Oh! Oh! Que isso? Caralho, juntou muitos aqui, velho. Parece que ela nem estava nem ajudando. Oh, meu Deus. Agora tem que ficar me preocupando e soltar eles aí. Cadê aquelas... As garrafas lá, hein? Oh, a garrafa era, era top, hein? Você não foi tão ruim. Deixa eu encher minha vida aqui. Mas essa mina também tá sacanagem comigo, né? Ô, oh, filho da puta! Hoje não, otário. De barulho é esse? É merda. Cuidado! É uma merda. Ah, o que são essas coisas? Não importa, são mais de Morreu? Enquadre, chuva, seu filho puta, teioso. Não morre, né? Não vai morrer assim tão fácil. Tá bem baixinho, eu deixei baixinho esse mesmo. Foi o esse, esse eu deixei baixinho mesmo. Temos que ir andando. Por aqui. Calma aí que eu tinha mais uma vida aqui atrás, eu vou pegar ela. Aí, ó. Hum, mais munição de... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fala, Maciel! ser é bom, hein? Eu tô gostando, tô gostando. Não sou, não sou muito ligado em jogo de... De demônio, né? Mas isso aqui lembra bastante Teste of Us 2. Acabei, acabei curtindo. O cacete, eu, ia pegar um negocinho no chão. Não sei se eu teria conseguido fazer isso sozinha. Sou Esmeralda Torres. Eu sou... Sebastian. Eu sei. Ih, como sabe. ela sabe? Parece que os derrotamos por enquanto. Temos que ir andando antes que apareçam mais. Como eu vim parar aqui? E quem é você? Eu não lembro desse aí que você tá falando, velho. Sem tempo interrogatório. Meu refúgio não fica longe. Podemos conversar no caminho. Vamos. Tá, deixa eu pegar o um negócio tá no chão primeiro aqui, na moral. Pegue o que precisar aí. Vou estar aqui fora. Isso aqui, ó. Quarentinha, hein? Ó. Munição de shotgun. Tem munição de pistola aqui. Podia ter usado e é abusado, velho. Ó, oh, tem mais aqui, ó. isso que eu, que eu tava vendo ali de trás. Dá pra pular isso aqui? Não dá, né? Eles atrapalham. É bom? Queria, hein? Um dia, um dia eu lanço no PC. Dá pra olhar em volta? Ó, oh, dá pra olhar em volta da casa, hein? Ah, ela veio aqui me ajudar. E aqui está você, então... Peraí, tô perdido. Que plano? Tirar a Lille daqui e então derrubar a móvel. Ah, olha lá uma garrafa. Lá não consegui entrar. Espera um pouco. O que foi? Perdi a mina, perdi ela de vista. Será que é do outro lado da casa? Beleza, beleza, fechou, fechou ali. Não, aqui era o lado inicial da casa, não era? Ué. Será que ela andou? Perdi a mina. Ela falou, espera um pouco e sumiu. Ah, tá lá na frente. Esqueci o nome dela, qual é o nome dela? Deixa eu adivinhar, o caminho para o seu refúgio? Deve ter outro caminho. Vamos. Samantha, espera, espera aí. Seu plano. Kidman não me disse nada sobre isso. É bom. Eu tenho certeza de que ela não pode dar detalhes disso na frente de todos. Hum. Por aqui. Você quer ajuda? Ah, não. Vai ter uma cena que eles vão passar, né? Ah, tá. Um de nós tem que levantar, enquanto o outro passa por baixo. Entendi. Eu vou... Passa! Vou. Tudo bem? Deixa eu te ajudar. Passa logo antes que eu largue isso na sua cabeça. <risos> tá legal. Consegui. Ah, obrigada. Ah. Precisa de uma pausa depois dessa, velho? Cara, chama vale. de velho... Não sou tão velho assim. Então tá me dizendo que Kidman tinha um plano pra derrubar a Mobius esse tempo todo? Esmeralda? Na verdade, era o plano da sua esposa. <risos> Peraí, Mayra. É por isso que ela tá aqui. Ela faz parte da Mobius. Isso é ridículo. Tem que se abaixar. Não dê mau jeito nas costas. Não é hora pra isso, Torres. <risos> Caralho, eu acreditei, você você mano. Ter orgulho da sua esposa. Chutou o nome eu eu acreditei. Ela me recrutou pra esse plano. Eu não entendo por que ela se juntaria a eles. Ela descobriu que eles estavam com a Lily e sabia que o único jeito de derrubá-los era agir de dentro. Hum. Aí ela se juntou a eles e esperou o momento certo. Todos esses anos era aí que ela estava. Porque a esposa dele já se desaparecido? É muita hum? coisa para assimilar. Tenho certeza que é. Mas não vamos perder o foco. Temos que passar por cima. Pode me ajudar? É, claro. Pronta? Aguenta aí, te ajudo. Sim, sim, eu tô bem. Hum. Oh! Você vai simplesmente me esquecer? O quê? Achou que eu ia te deixar aí assim? Apareceu, <risos> não apareceu? Pulão, hein? Tá porra, velho. Agora você faz parte do plano. O plano. Tá certo. Hum. Quem mais estava envolvido nessa pequena insurreição? Só nós quatro: Eu, Kidman, Myra e Theodore. Theodore? O padre Theodore? Padre Theodore? Eu o chamo de Theodore Wallace, você o conhece? Fomos apresentados, mas ele não quer salvar a Lily. Ele a quer pra ele. Ah, era aquele padre que tava lá. A hum. Foi ele que ferrou com tudo. Como essa coisa toda devia funcionar. Quando Myra e o Theodore pegassem a Lily, eu e ele íamos tirá-la, enquanto a Myra ficaria para dar um jeito na Mobius. Kidman ficaria de fora para garantir que saíssemos vivos do Stan. Merda, isso deveria ser fácil. Nada, é ah, entendeu. Ezer, ah, não. E o que foi? Shhh. Merda, temos problemas. Olha, oh, mas o que é aquilo ali? É a base dela? Me segue. E aí? E alguém destruiu lá, hein? Alguém sabe do plano? É, sempre tem algum demônio, né? Não, não, é alguém que sabe do plano. É, algum demônio mesmo. É, esse aí é novo. <risos> aí, pai. E tem uns de o fogo lá. O foi pro saco. Eu não deixaria o meu refúgio tão exposto. O meu é escondido. Mas temos que passar por essas coisas pra chegar lá. Tá vendo a faixa vermelha atrás daquele prédio? Hum, é. A escotilha pro meu refúgio fica embaixo. Muito bem. Eu vou na frente fica baixada e atrás de mim. Ih! Mas escuta, eu já vi essas coisas antes. Não se aproxime deles enquanto estiverem pegando fogo. Ah, agora agora eu percebi quando ele para de pegar fogo. Será que ele vem até aqui? Ele vem, olha. Para. Tira de virar. Não, ele vai me olhar. Ele volta rapidão, se eu tivesse ido ele teria, teria me pego chegando perto. Na volta dele eu vou. Duas balas, né? Mais ajuda dela. E virou bem na hora, mano. Miserável. É bom o Senpai, é legal? Divertido? Que é o quê? Ah, entendi. É porque vai ter pior, né? É, saquei. Towerlust. Nossa, só o tanto que tem. Vou trocar por pão. Ixi, derrei. Puta, agora tem que cuidar dela, né? Não posso mais jogar livremente. É a minha Ashley. Ixi, isso aqui vai dar uma trombada aqui. Hum, trombou. Acertou, miserável. Sempre, né? Usar uma seringuinha aqui. Cara, acabei que não consegui pegar um no stealth, né? Nenhum, nenhum. Eu já tô coçando de novo. Sit. Ih, mais um ali. Tá, o plano dela era ir pra direita, mas não tem passagem aqui pra direita. Salve, Icarus. Como é que você tá, mano? Ah, não pegou, velho. Apertei, apertei o botão pra pegar. Que droga, cara. Ah, até que ele... Nossa, o tanto que tem! <risos> Ai... Inteligência artificial daqui, tá? Foi nice, hein? Essa essa aqui foi nice. Ah... <risos> Ai, velho. Ó, oh, eles não olham quando ela atira, só quando eu atiro, tá ligado? Ah, ele pegou fogo bem na hora, mano. Ai, sucão, hein? Ui! Ui! Dá uma shot ganzada aqui nele, hein? Morreu? Não! Agora morre. Agora morreu, agora morreu, agora morreu. Ixi, ó, tá, tá sofrendo ali, velho. Caralho. Caiu, caiu. Nossa, ela perdeu muita vida. Ela tá... Ai! Ela tava com a vida cheia. Ah, ele não tem o... Ah, aqui, ó. O recurso pra pegar aqui, ó. Pobra, Né? É, season 17. Oh. Não, tá. O título da live tá com o Apex? Deixa eu ver aqui. Tá não, né? Tá não. Fiquei esquecida. E o cara do foguinho, ele foi pra onde, hein? Pô, ela tá sofrendo, hein, velho. E aí? Posso preencher a vida dela? Que isso aqui? Dá pra pousar? Acho que só, só depois, né? Vou dar pra pousar, eles vão liberar depois tem uma coisa que atrás ainda tem um cara que incendiou Pra a gente matar ele mas eu desapareceu desapareceu para lá onde tá pegando fogo eu acho que não vai dar não vai dar para passar nem nem chegar perto né a mina acabou é, não, tem, não tem nada ele foi lá pro, pro esconderijo dela Será que no esconderijo dela vai ter uma cafeteira? É bom, né? Aqui, ó. Será que ele vai estar aqui dentro? Ela falou: Ah, não deixaria tão exposto assim, né? Mas como ele sumiu. Provavelmente ele vai estar aqui. Bom. Ela recupera a vida? Acho ah, ela recupera que eu sozinha. Peraí, que velho. O bagulho tá pesadão, velho. Como é que ela. Nem a escada tá ali. Não existe lugar como nossa casa, mas o refúgio não fica muito atrás. Escute. Não surte com a quantidade de explosivos que tenho aqui. Hum. São seguros como uma massinha de criança, até preciso. o armar achei que ela não ia deixar eu entrar. Falei, opa, opa, peraí, preciso arrumar aqui. Então, o que vamos fazer a respeito do Teodoro? Cheio de C4. Eu não sei. Ele é maluco. É. O esconderijo dele parece a casa dos sonhos de um inquisidor. Devia ser um alívio a Maira estar com a lily em vez dele, mas... Que? Maira está com ela? É, mas eu não sei se isso é uma coisa boa. Ela... mudou. Esse lugar parece ter afetado ela. Ela está escondida, protegendo a Lily do Theodore. E ele vai destruir esse lugar todo para achá-las. Se eu conseguir impedi-lo, talvez a Maira volte ao normal e a gente possa tirar a Lily daqui. Com a o plano é acabar com o Theodore. Isso. Mas, mas quem falou que, que o problema é o Theodore? Ele que tava falando tira tira uma dessas, né? O Anil já me ajudou antes. Eu vou ligar para ele. E até então o um problema fazer é aparecer a Mayra. Certo. Mas tenha cuidado com o que você fala nessa coisa. E o Kilder, os dois. na sala de controle <risos> com aquela cobra rondando ela. Sebastian? Onde você estava? Encontrou o Stefano? Fez mais do que isso. Eu o eliminei. Ótimo. E a Lily? Eu não consegui pegá-la de novo. Ah, sinto em ouvir isso. Alguma pista? A boa notícia é que estive em contato com a Agente Torres. As informações dela são valiosas. Que boa notícia. E qual é a má notícia? A má é que tem uma pessoa mais poderosa que Stefano e que quer assumir o controle desse lugar. E ele precisa da Lily para fazer isso. A Torres me falou que você conhece ele e que ele é muito bom de papo. Vou mandar umas coisas para sua sala que podem ajudar. Hum. Mantenha informada. Eu tô aqui o que precisar. Eu sei. Confio em você, Kidman. Ok. Hora de arregaçar as mangas. O Neil, é o Sebastian. Responda. Uh. Huh. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que tentar encontrá-lo. Fica aqui e prepare seus explosivos e armas. Vou precisar da sua ajuda assim, que Aqui localizar... a cafeteira aqui, caralho. caralho. Sim, tem um computador da Mobius naquela sala. Vai te levar para a saída 72. Ótimo. Te ligo quando estiver pronto. Aguenta firme, Torres. Entendido. Boa sorte, Sebastião. Recarreguei bastante aqui, hein. Hum. Já tá cheia da munição. Arma nova, arma nova? Arma nova? Não. Que isso? De gelo? Hum. Congela. É, alguns vão ser temporariamente afetados. Ou não. <risos> tipo, beleza. uma cafezinha? Pra encher a vidinha, pá. Olha só, olha só, hein. O Nil sumiu. Vou tomar um café. Né? Ah, aqui é a entrada, aqui é a entrada. Ó, oh, tinha um negócio aqui que eu não tinha pegado. Né? Ou, oh, não, não. Peraí, peraí. Um, um diário aqui. Uh... É o diário dela o diário da Torres. Telegrafia feminina. Uh... Entrou voluntariamente. Parece que ele se você arrepende. Tá querendo tirar ele dali. Tá, ah, ela tá empenhada em ajudar. Ah. Não, é isso aí. É isso aí, é lugar. da tá bosta, né? E tamo então, nós. E essas duas entradas aqui, hein? Olha só, olha só, dá pra fazer um upzinho, hein Eu não lembro quanto eu tenho de, de, de gel Mas eu acho que eu vou salvar quanto, quanto tempo a gente tá de live, gente? Pô, acho que a pegada vai ser salvar Por aqui mesmo, né? Enquanto dá pra salvar E aí amanhã nós segue, né?